Gente, é o seguinte, eu estou aqui agora nessa bela chácara que eu já dei uma volta, como vocês viram. Eu conheci essa moça, eu vou chamar você de moça, tá? Qual é o seu nome? Adriana. Adriana, ela é esposa de um amigo meu, muito querido, ele é construtor, não é isso? É. E nós estamos falando a respeito da mãezinha dela e ela vai contar umas coisinhas para nós aqui sobre a querida mãe dela. Fala lá para nós da é. chácara dela. Minha mãe mora numa chácara hoje. E ela tem porco, carneiro, cabrito, angola, galinha e cria-se tudo isso. Aí tem vaca de leite que tira. Então eu trago para minha casa leite e queijo, tudo lá da chácara. Ao tudo Rio. natural. Tudo natural. E lá só funciona tudo natural. E o ano passado, esse ano eu não fui lá ver, mas o ano passado a gente mesmo... Colher o, fe... o café, colocando para secar, puxava, por causa que o tempo ano passado estava muito de chuva. chuvoso, né? Então não pode deixar, porque senão embolora o café. Esse ano eu ainda não sei, mas a gente está lembrando aqui de quando eu era criança, que morava com a minha avó, porque nós fomos criados com a minha avó, né? Que morava numa casa, ia com um quintal bem grande, o quintal. E eu me recordo muito que a gente tinha parreira de quiabo de metro Quem não conhece quiabo de metro Eu não conheço Procura conhecer porque é um legume maravilhoso Ele dá uma parreira, por incrível que pareça vocês verem vocês vão achar que é uma cobra Mas não é, o formato é A casca dele é do formato de abobrinha Aquelas abobrinhas quando está bem novinha é um formato dela é esse mas por dentro ela é vermelhinha, você pica, lava ela, pica ela, picadinha, refoga, não tem baba, não tem nada. Ah, não tem baba não esse? Não tem baba, quiabo de metro, não tem baba. Ele é refogado como se você estivesse refogando uma abobrinha. Mas é maravilhoso, uma delícia, se você comer, vai querer comer mais. Eu não conheço, preciso é conhecer. É muito bom quiabo de metro. E eu lembro que quando a gente era criança, a, a cozinha da minha avó era terra batida. Daquela que jogava água. Isso, terra batida. Tinha o fogão a lenha. E a minha avó colocava o um bule ali, de café, que ela coava. E a gente ficava ali na lamparina. Meu vô colocava na cinza do fogão a lenha as batatas doces. E em cima colocava o milho para a gente comer. Tempo ruim, né? E a gente ficava ali horas e horas. Naquilo. A minha avó, a gente caducava o chão, porque pra você torrar café tem que fazer um buraco no chão. Porque você vai colocar a lenha ali e queimar ela depois que ela forma a brasa. Aí você faz duas. É, dois verdões, forquilha, é, né? É, forquilha. Duas forquilhas. Vai de lá e coloca. O torrador. o torrador ali, você vai rodando, rodando E a rodando, fumaça, e a fumaça? E a fumaça vai subindo e você vai ali Aí você abre um pouquinho Aí você, quando você vê que ela está escurecendo Você tira uns grãozinhos e morde porque Para não amargar Porque se amargar, jogou fora, não presta mais Ele vai torrando Aí você mordeu, ele ficou crocante Você pode desligar, pode tirar do fogo porque ele já tá bom, aí você abre Essa para mim foi nova de, de, de morder o, o, é, o grão. É, foi, minha avó ensinou a gente a o grão, esfriava, mordia. Por quê? Ficou crocante, ele já tá torrado. Se passar, ele vai amargar e você pode jogar fora, porque daí Perdeu o, café o café já era. Não presta mais. E assim foi a minha infância. E a minha mãe continua até hoje, a gente coa assim da café... No coador de pano. Minha mãe ficou café com coador de pano. A comida é feita com gordura de porco. E sua Até mãe hoje. tem quantos anos hoje? Minha mãe está com 67, 68 anos. E pode ter certeza que não aparece, né? Não. É, sempre assim. Não. Não parece. Não aparece. Minhas filhas foram criadas com leite de vaca. Tirado Aquilo da vaca. Purinho, purinho, Puro. purinho. Que esse de hoje de caixinha, hein? Não, foram criados com leite de vaca, da vaca mesmo, ali, tirada ali. Meu padrasto, que é o meu pai, que ele é padrasto, mas considero meu pai, ele tirava de uma vaca só. Porque se você vai dar leite com a criança, você tem que tirar de uma vaca só. Você não pode misturar o leite. Essa eu não sabia. Tem que ser de uma vaca só. Porque você não sabe se as outras vacas Têm problema ou não Porque se elas tiverem um problema, dá problema na criança É, tem lógica Entendeu? Então é de uma vaca só que se tira o leite Quando vai dar com a criança Bom gente, mais uma aí que eu não sabia <risos> E aprendi E quem não sabia, tá aprendendo também é. Quer dizer, quem tem a vaquinha, né? <risos> quem, é, quem, tem a tem, vaquinha. É, quem tem as vaquinhas Quem em tem casa. as vaquinhas, aprende Aí pega só da mimosa só da Mimosa, mimosa, mimosa, mimosa. É. Então a gente cresceu assim tá na... na na roça, bem dizer, né? Porque eu lembro quando eu era criança, eu ia para roça de café com a minha avó e meu avô. Charrete. Minha avó e meu avô, nós íamos para a roça. Charrete. A única coisa que a gente fazia era é, rastelar o café. Porque descoisa, cai embaixo. Aí você rastela, né? Tem que rastelar ele. Só que a minha avó sempre falava que eu tinha que tomar cuidado, porque embaixo do café, onde tem muita folha, perigoso tem cobra. Ah, sempre tem. Né? Mas eu gostava muito de ir na roça pra comer marmita. <risos> é cada coisa que eu vejo. Eu gostava aí... comer marmita. Que coisa, Sabe não? Sabe o que eu gostava? É... Do zoião? Isso, <risos> do... mas era assim, ó. minha avó fazia do jeitinho que eu gostava Minha avó ah. vive até hoje, gente. ela vai fazer 91 anos agora Eu em preciso dar um abraço nela, e um beijo nela e conhecer essa mulher, viu? Ela vai fazer 91 anos, guerreira, glória a Deus A minha avó fazia certinho, ela colocava a coisa embaixo, feijão em cima Aí o que, que ela fazia? Ah, invertia arroz embaixo? É, em cima do feijão ela colocava o ovo só que ela fazia salada de tomate, por quê? Porque a salada de tomate com o caldo tinha que ficar em cima do ovo. Pra deixar ele fresco. Isso. Pra ele não endurecer. Exatamente. Aí você pega um gostinho de caldinho de tomate com tempero e um café. Pera um copo de café e comendo comida. Meu Deus do céu. <risos> Olha aí, gente. O que ela tá falando ali é o seguinte. Pra quem é, é, é assim, pessoas que, que nem diz a minha, falava a minha sogra, luxenta. É. Para quem é luxenta não serve, não serve. Mas para gente que tem pezinho rachado, pezinho vermelho, é tão bom, né? Ixi. Eu lembro quando eu colhia aqui na, numa fazenda que tem aqui perto, me parece que o nome dela era Fazenda Moçambique. Nós colhíamos semente da braquiária. Ai meu Deus, quando aquele feijão endurecia naquele arroz por cima e o ovo ficava frio, gelado. Aí Deus mandava água do céu e aquilo ficava um. Você podia pegar a marmita assim, ó, tirar a marmita que ficava. Certinho ali, ó. Como não... se estivesse tirando um pudim. <risos> e a gente comia aquilo é... e, e tinha prazer em comer porque Mas... não, não tinha outra coisa não, pra comer. Outra coisa: se você for analisar, fala pra mim. A minha avó, não, a minha avó tem, vai fazer 91 anos agora, em abril, ela não sabe o que é diabetes e colesterol. Pois é. Minha avó não tem, minha avó não tem essas doenças que tem hoje. É, seria doença da que modernidade, que é, é verdade. Porque a gente come muita coisa industrializada. Não, é, é, eles não, né? Não. Tiveram o privilégio de não. imagine eu cheguei para pegar esse pedaço que a gente ficava lá fritando a carne na lata e pendurava tudo assim, ó. Pra aquela fumaça subir do fogão. Isso. Não estragar. Não, não estragar. Mosca. E não dava mesmo? Não dava mosca. Não. Você pode analisar que as não tinha mosca. Não tinha mesmo. Não tinha mosca. Então era assim que a gente vivia. E a gente era feliz. Então? E não sabia. Pois é. E vivia na lamparina a colchão <coughs> de palha. Dormi Eu... em colchão de palha. E quando você pegava um pedaço do sabugo? Meu filho, a dona Zé Comi, dormi muito em colchão de palha. Você virava a palha e fazia. Nheque". Não, você até fazer o inheque que ainda que... vai lá. Mas o Drugo, você batia a costela num caroço, da, da, num pedaço da, da, do sabugo, caiu o inheque era diferente. Não, doía. Era. Doía. Era. Ah, outra coisa, nós comíamos. Hoje, hoje, hoje eu não sei se eu ainda como, mas eu não, não como mais. Meu avô ia caçar. Hum, então. Naquele tempo podia, né? Podia, naquele tempo podia. Então minha avó trazia, a gente comia aquelas, aqueles passarinhos fritos. Ai, que delícia, já fiz muito isso. Fiz, comi. Tá na jura? Nossa, comi muita tanajura na vida Tem gente que nem sabe o que é tanajura até hoje, porque esses tempos atrás O Moro foi buscar, não sei, aí na estrada Aí, ó, um monte de tanajura Mas chegou em casa, minha filha Mas comi e dei passar mal É, que tanto que eu... o meu pai pegava sei como Você comeu, ela frita, frita Bem fritinha Meu pai fazia sal. isso também pra nós com sal não, não deixava muito salgado não, sabe? Ele dava, ele dava uma, uma, uma, fazer uma friturinha assim Que ela não ficava torrada não, eu acho muito ruim torrada. Não, ela Aí acabar, é, nós enchia a mão parecendo pipoca para comer. Se comia aquilo, parecia fazer assim, ó. Eu lembro que o meu avô, mineiro, mineiro faz isso, né? Meu avô pegava o, a farinha, ele fazia assim, não sei como é que é, com a mão assim, fazia assim. Na boca. O, o, rapadura, mesma coisa, meu avô fazia assim na boca, e nós ficava lá que nem bobo, tentando socar na boca, ia tudo na cara, e nós não conseguia, né? E já fazia anos e anos e anos, né, que ele fazia aquilo, então eu lembro até hoje que nós sentava na, na área, meu bolo tinha um passo preto, que era o xodó dele, então ele ficava, ele dava pro passo preto, e ele fazia assim, fazia assim tuf", mas é certinho, aquele montinho certinho na boca, e na ia que nem boba, Jogando Lugando na cara. Jogando na cara, porque não ia na boca mesmo. Porque nós não tínhamos condições de fazer um negócio daqueles certinho na boca, né? Uhum. Mas o povo antigo fazia aquelas coisas, umas coisas assim, que o meu vô era armeiro. Ah, igual, igual eu o meu. É o meu também, meu, meu vô era também era armeiro. Meu vô o, meu vô é vô, eu, o meu vô, eu lembro que nós morávamos na barranca do Rio Paraná. Uhum. E as pessoas vinham lá daquelas fazendas, aquele fundão lá de cavalo, às vezes andava até 15 dias no lombo de cavalo e vinha e encomendava a arma com ele. Aí vinha um navio, não sei de onde aquele navio vinha, vinha pelo Rio Grande aqui, caía no Rio Paraná e trazia aqueles canos especial que vinha de outro país que eu. na meu época fazia eu cartuchinha, fazia essas... Puxa. Isso, fazia, é? meu avô fazia. Aí e não meu avô se... era muito considerado por conta disso, oh, por conta da qualidade sim. das armas que ele fazia. Como que chama? É cartucho, <coughs> não é cartucho? <carcurva? coughs> que chama aqueles é esse negócio? Que coloca dentro da espingarda? É. É cartucho, bucha. Nós pegava essas buchinhas, que hoje a gente usa para tomar banho, não uhum. tem? Limpava aquilo lá, a pólvora, colocava dentro e a buchinha. Uhum. Isso, para fazer os cartuchos. Para fazer, porque colocava nas armas lá para poder... Né, Matar um... o animal, é verdade. É. A gente fez muito aquilo, limpava aquilo, bem limpinho. Aí cortava aquelas esponjas, tudo pequenininha as pólvora pra pôr dentro, que tinha já o medidor, que era um negocinho assim, parecia uma canequinha um, um scoopzinho, assim. né? Isso, bem é. pequenininha a gente colocava dentro e colocava a bucha ali fechava, fechava pronto. Uhum. pronto aí ia pra dentro do imbornal? geralmente tinha um imbornalzinho pra, tinha carregar. Um pra carregar imbornalzinho pra carregar que o meu avô carregava aqui e aí elas tinham alça também, né? De couro tinha, né? colocava aqui nas costas e perna pra quem te quer porque o meu avô, além de ser armeiro, ele trabalhava na FEPASA ah, tá. Ele ficava na linha, guarda-chave. Ah, falava. o famoso guarda-jacaré. Isso. O trem vem, ele, ele virava a chave, é o jacaré jogava para a linha, para lá e para cá. Meu avô trabalhava à noite. Em que cidade, que região? Indiana. Ah, Indiana. É Indiana. Aí logo aí, ó. É. Tudo ali. E ele Eu já faleceu? Já faleceu, já. Ah, Até que uns pena. uns 10 anos já. Meu Aí ficou. Mas ele, ele, então, felizmente ele não ficou com problema de coluna, nada disso, não, não. né? porque normalmente quem trabalha na linha trocando dormentes aí tem problema de não, coluna meu avô não teve nada disso meu avô tinha um problema de sangue meu avô é, passava dois três anos ele fazia uma transfusão de sangue por causa que o sangue ele tinha uma doença que o sangue do corpo dele sumia com o tempo que esquisito não é. e aí ele passava um tempo ele começava a ficar ruim mudava a cor ficava, porque ele é bem moreno mesmo meu avô era sabe e aí ele começava a ficar amarelo. Aí ele começava a passar mal. Aí tinha que levar ele para o hospital. Aí ele ficava lá. Aí começava aquela arrecadação de doador de sangue para ele. E meu avô morreu disso. E teve uma época que o, organo, o corpo dele não aceitou mais. E morreu novo? Morreu, morreu novo. novo. Meu avô morreu novo. Meu avô não chegou. acho que Meu avô acho que se chegou 75 foi muito. E a vovózinha, Madalena, 91, 91 anos de idade, bem? Na idade da sua tia. Ah, meu tia. Deus do céu! Da sua mãe. ela faz caminhada, junto com a minha tia. Ela vai no, na ginástica dos hipertensos, dos idosos, ela vai. É que nem a mãe da Célia, a mãe da Célia é assim. É. Bem, bem animada, né? Minha avó é, e ela conversa com a gente, e brinca e não sei o quê. Tipo, ela não, não cresceu, né? Porque é, eu acho que ela, eu sou... Assim maior que eu <risos> Ela é pequenininha é. Aí eu sou assim maior que ela E minha sou assim maior que a minha mãe Mas É que minha mãe é. também era baixinha ela Era baixinha, é. deve o uma doçurinha né? Minha avó é Vou ver, é, se, consigo. Vou dela ver dela se eu consigo Se Deus me der a graça Fazer um, uma visita pra ela E deixar ela registrada uhum. Pra ficar lá para anos e anos E se Deus levá-la no dia que Ele quiser levá-la Vai dar o registro dela lá é, minha avó hein? é... Hein? E ela Igual... mora onde? Indiana. Indiana minha também. Minha família toda mora em Indiana. É, Indiana, Indiana ah, gente, é o tem seguinte... Tem um é... pedaço que mora em São Paulo, que é Santo André e São Caetano. Hum. Os filhos, né? Agora os outros, uma mora em, uhum. em Paraguaçu Paulista. Eu tenho uma de em Paraguaçu Paulista. Que eu passei lá agora de viagem. Uma Regente Feijó. Sim. E o resto mora todo em Indiana. Indiana é uma cidade do estado de São Paulo? Que é a cidade do... Vaso, Vaso. isso... E tijolo, né? Que faz filtro... E, e, e, você, e você, você acredita que eu conheço indiana? Eu não sabia que fabricavam vasos e talhas e filtros lá? É tudo lá. Eu fui descobrir, conversando com uma pessoa que falou pra mim que tem aqueles é, lugares... É, parecendo um alimentador de passarinho. Eu sei. Ninho de passarinho é. também, que o passarinho acaba entrando ali. Fazendo um ninhozinho ali dentro aí vem, vem aquela coisa do João de Barro? Isso, é, que vem de lá, isso, uh -huh. que vem de lá E aí que eu fui saber que era, que, que era da de da fabrica Tijolos, tanto de furado como tijolinho Que tem as olarias, né? Uh -huh. Que são três olarias E os vasos, inclusive esses daqui vem de lá Esses vasos vem de lá Um tá até com etiquetinha de preço aí É, né? que o louro trouxe E bonito, bom. hein? Que eu plantei citronela nele Ah, no de lá No de lá, plantei citronela E os dois é... Babosa. Babosa Aí tem eles E... Filtro O filtro que você fala é aquele modelo São João É, que foi a parte de cima A parte de baixo tem o... o modelo São João dele. Talvez até saia de lá, será que não? Sai de lá também, porque lá tem o um filtro que Tem é um filtro indianense e tem o outro outra marca que agora eu não lembro o nome. Mas é tudo bem quem tá ali, Madalena. Ah, eu tava vendo. É, eles vêm, eles vêm aí Nós estamos conversando aqui, gente, e chegou um curioso ali, ó. Vou mostrar é. pra vocês, ó. Que vai. belezinha, ó. os dois. Né, Blue? Cadê? Uh! Deixa eu achar que ele tá pra baixo, uh! Cícero. ali, ó. Vem, mamãe. Ah, prazo, uh! ele, é ah, ele não ah, quer que prosa, é tô que vendo. Mamãe. Não quer prosa agora? Ah, tem ele desde bebezinho. É. Você dava na eh, madeira. Tá? É. Na mamadeira. Aquilo lá? Na madeira? Na mamadeira, ele foi criado na mamadeira. E veio de onde esses dois? Não, esse daqui nós ganhamos. Então um senhor. De Ayúmas. Hum. E aquele lá o louro foi pescar. E ele estava lá. Aí o louro trouxe. Vai o louro deixar? trouxe o louro? O, é, louro, o louro, gente, é o marido um... dela que é. chama. O apelido dele é, é louro. Aí o louro encontrou é. outro louro, louro e trouxe, trouxe o louro trouxe pra cá. Pra casa. Aí nós criamos ele no fubá. Só que é assim: fica solto aí no quintal. Entendeu? Tem vezes que ele sobe. Uhum. Aí depois ele volta. Tem liberdade, né? É. Animal não, não, não, não. Fica solto aí, ó. Fica aí, ó. Olha lá. lá. Mãe. Não quer Mãe, falar, né? louro? Fala um pouquinho com a gente, rapaz. Nem, ah, pode falar. Criança. ele começa uh, uh, uh. É. porque não era mercado, era venda, né? É, a venda do seu Nico, a venda do seu Tonho, a venda do. Né? Lá tinha a venda do seu Costa, que era bem na rua assim, meu voia, aí ele trazia a tubaína, a paçoca de tarde, né? Aí você quando ele ia receber, que ele ia receber em regente o dinheiro dele. Aí ele trazia o pastel. E o, fe... e o doce de feijão, não tem o um doce de feijão tem. japonês? Tem. Ele não trazia. Isso. Vem cá, Enzo, vem. Tem aqui, Enzo. Ele trazia o doce de feijão pra gente quando nós era criança. Nós nem sabíamos que aquilo era coisa de japonês. Pense lá pra saber. Mas é gostoso. Menina, doce. Tem, tem qual o nome daquilo é? lá? Mandiu? É. Manju. Isso. Mandiu, né? É. Cá, e nós comíamos, mas eu gostava Vim muito de comer isso. a tal da, da paçoca com a tubaíba. Não, mas é até hoje, né? Mas aquela tubaina antiga era, era outra situação. De mesmo. Era Era, era, era. Dividido, né? é, e a paçoca, é. paçoca né? era. era paçoca, né? Era. Era. Não era hoje, que é pura farinha, não sei do quê, com que, que vale. é sei lá o que, que é que eles colocam. E nós comíamos muito aquilo. Sentava na área assim. E nós sentávamos, meu avô deitava na, na rede, que tinha rede. Meu avô deitava na rede e nós sentávamos ali. Porque antigamente os mais velhos. Olha isso aqui. Antigamente os mais velhos, se eles estivessem conversando, você não podia falar. Meu Nossa, Deus, você Você pensa, pensa, cê cê pensa que, eu, que eu não lembro das lambadas que eu tomei? para começar, você nem respirava. E eu lembro que como meu vô era armeiro, ficava muita gente lá, então nós sentava tudo na muretinha da área. Meu vô na rede ali. E nós comíamos a paçoca e a tomava a tubaína dá, e nós ficávamos ali. Dia. E meu vô tá? na rede. Mas nós nem respirava porque que se mamãe? ele estivesse conversando, hum? Hum? aí tipo, a pessoa ia embora, aí a gente podia conversar com ele. Aí você podia conversar com ele à vontade. Podia falar, podia ser o que for, mas se você abrisse a boca na hora que ele estivesse conversando, pronto. Acabava a conversa ali na hora, porque você tinha que respeitar os mais velhos e até hoje a gente chega na minha avó, bença avó, bença tia, Meu filho até é benção para todos nós. a gente, elas também até hoje é benção. bença avó, é benção tia, bença tio, a senhora, o senhor é. e tal, é tudo assim até hoje elas também é a mesma coisa. Eu, do mesmo jeito que eu fui criada, elas também é. e eu não, às vezes eu converso com a mais nova a gente. Mas ela está conversando, pelo amor de Deus, não entra no meio da conversa, não entra no eu meio, também que é falta meninas, de educação, nem meus filhos assim, que é nem falta meus de educação, negros. né? E a gente foi criada assim, mas eu me li na minha vida até hoje É falar dessa marmita debaixo do pé de café. Eu amava quando eu engravidei dela. Eu eu tive que é, o rapaz trabalhava na, na, na naqueles negócios de asfalto, pois eu fiz o rapaz me dá a marmita dele, fiz, te juro, fiz o rapaz me sabe quando dá aquela vontade de comer marmita, mas eu não tinha que fazer marmita, eu queria marmita dos outros, porque se eu fizesse marmita dentro de casa, não ia ser marmita, é. né, então tinha que ser aquela marmita que alguém fez, essa certo, foi gostoso de ouvir, vontade de comer uma marmita e o homem tava lá. Aí eu falei, moço, o senhor não me dá a sua marmita e ele ficou na da minha cara. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu tô numa vontade de comer a marmita. Eu falei, não, toma, moça, toma. E o homem já foi dando, mas eu comi aquela marmita todinha. Deixou o homem sem nada. Deixou o homem sem nada. Mas depois, né, eu fiz o pai dele ir lá levar uma comida pra ele porque eu tinha roubado a marmita do homem, na realidade, né? <risos> Coitado do homem. Mas foi, gente. E é uma coisa assim, tão, né? Parece tão boba, né? É, e hoje, às vezes, eu vou trabalhar com o lobo. Muitas vezes eu vou, eu vou, eu levo marmita Nossa Leve senhora, eu... não vejo o artigano do almoço pra mim comer a marmita Leva lá, ajuda <risos> ele depois Eu como a marmita, gente, vocês não tem noção, eu faço a marmita E leva a marmita uhum. Alissa, traz a marmita aí pra mim mostrar pra eles A marmitinha Poxa, a marmita de alumínio, filha <risos> Dentro do coisinho de plástico, suporzinho bonitinho eu faço a marmita e levo. Você já levei a marmita do jeitinho que eu comi Ela era ajuda, criança. senta lá, é, né? Qualquer uma delas. Senta lá e fica olhando a marmita oh. assim. Cadê o um negócio de pôr dentro? Pegou okay. ela lá? Sim. A marmita. Hum. Pera, de, de menina, eu coisa assim, coisa marmita, põe embaixo aqui com a colher, né? A gente coisa assim, ó aqui, ó a Essa é quadrada dessa. A que... dessa. Aí o que, que eu faço? Eu coloco aqui hum. Pôs aqui assim, a colher E vou cortando aqui, aí quando eu vejo que não dá pra cortar Eu cato a com a mão Quando não, é o ovo com o tomate e em cima E eu vou comendo aqui Ai que delícia Menina, eu como a marmita todinha, feliz da vida dia Até eu fiquei impressionada Comigo depois, que eu falei Moço, me dá <risos> Sem constrangimento, né? Não, sem constrangimento, mas não tava roubando ele estava lá sentado e eu passei e falei, moço, pelo amor de Deus, eu tenho vontade de comer uma marmita desse Você estava com quantos meses? Mim. Já estava com uns sete meses dele. Ah, mas dá mesmo. Eu falei, moço do céu, eu nem sabia o que tinha dentro da marmita dele, menino. Mas eu queria a marmita. <risos> eu queria a marmita, eu vou comer a marmita. Poxa. E depois marmita. você pegou e pediu pro marido levar lá? Ah, pedir pedi para o marido levar comida para o homem. Né? Coitado, não estava trabalhando e eu quero ter a marmita do homem. Aí, eu acho que quando meu... pensou, meu Deus, e agora? Eu dou marmita pra mulher, o que, que eu vou comer? É, sim, mas é, o pai dela nem achava estranho, porque ele já sabia que eu tinha essas coisas mesmo. E eu não tava nem aí, não. Se eu tivesse vontade... Eu tive... Mas na hora... Mas... Mas, mas depois eu fiquei, eu mesmo admirada, comigo mesmo, nunca nem tinha visto um o homem na vida. Eu cheguei lá e falei assim, moço, me dá marmita. E o moço foi pra minha cara. Ele é um engraçado, que ele ficou olhando pra minha cara, tipo assim, será que eu dou, será que eu não dou? Tipo, e se, eu não, e se ela comer e eu ficar sem comer? E eu tô sem comer desde cedo. Ainda vou trabalhar, encarar o um solão, né? O dia inteiro, né? <risos> então, e né? aí Mas eu mandei, eu falei para ele depois. Eu falei pra ele, falei, moço, pode ficar cegado, O senhor vai almoçar, viu? Eu vou pedir pro marido trazer a comida pro senhor. É que eu tava com vontade de comer a marmita. Não importasse que marmita que era, tinha que ser uma marmita. E o interessante era você catar a marmita assim, ó. Porque quando nós sentava no chão. Nós coisava assim a perna, ou então cruzava assim, né? Aí abria o pano de prato, que naquela época não era pano ah, de prato. Ah, não, era... é. Era é. um pano amarrado. Amarrado, aqui, era. Que eles cortavam lá e nós colocava aquilo lá. Nossa Senhora, na colher. Rapaz, aquele era a felicidade Bem, vou preparar a marmita. Pega que tá com a boca cheia d'água. Arruma a marmita <risos> pra ela logo aí, senão vai... Mas não é, gente? Que delícia! A minha filha, ela às vezes vai, ela não, é, ela não é fã, mas é porque já não é igual a gente. Ah, não. Já ah, de de já veio lá, lá de trás, né? Lá de trás e comia marmita. Aqueles costumes que assim. tinha e era aquilo lá mesmo. É. Não tinha marmita térmica, não existia isso. Ah, outra Não coisa... tinha jornal pra você é, oh, embrulhar. Eu era tão assim, tão assim, que eu gostava muito de andar de bicicleta. Hum. Eu e uma colega minha chamada Edna. Chamada não, que ela é viva até hoje, coitada. Hoje a coitada. E nós íamos para as estradas, que lá tem a estrada de Indiana que vai até a represa de Martinópolis, pela estrada sei. de terra. E tem que vai até Martinópolis, que sai lá no final de Martinópolis. Menina, mas tem chácara naquele lugar que é uma pena Nós ia De tarde nós apertávamos a cafeira. Hum, eu sei. Sabe, voltava a cafeira. Uhum. Era laranja, era mamão, era banana. Eu cortava a cafeira pra casa, filha, da a bicicleta morrendo. Tinha vezes que eu empurrava a bicicleta, não era ela que me carregava, eu carregava ela. E chegava em casa. Menina, mas aquela laranja era doce, aquele mamão era suculento. Nós não fizemos isso, né, filha? Nossa, mas não é gostoso, gente? Uma delícia, você morre, né? Você chega em casa, você volta... Tem hora que dá pra pegar, largar metade, né? No um dia que eu, pa, fui, um dia que eu vim com a melancia Porque eu não sabia se a melancia ou a bicicleta Mas que eu levei a melancia pra casa, eu levei Nossa, mas que, que coragem Fui, né? coloquei ela na garupa E eu cacava assim, muito engraçado, gente Eu com a bicicleta aqui Eu segurava o guidão da bicicleta e a melancia aqui E vinha Aí a minha amiga falava, falava Adriana, você não vai chegar em casa Eu chego eu posso chegar de noite, mas que eu chego com essa melancia em casa, onde eu chego? Porque não tá com a bexiga, que eu vou fazer esse sacrifício todo nesse e sol largar quente e largar ela num largo. Eu chego sem pé, eu chego com calo, eu chego sem fôlego, eu chego desmilinguida, mas que eu chego com essa melancia em casa, é onde eu chego. E cheguei, né? Quase morrendo, lá no meio da rua já tava gritando a minha mãe: Mãe, pelo amor de Deus, me ajude. E a minha mãe saiu e falou: Que da onde você vem é vir? Eu falei: Ixi, eu tô ouvindo lá do começo de Martinópolis com essa coisa. E todo mundo ria, todo mundo rachava e da saca. Na hora de nós rachar, melancia, todo mundo você está comendo. Aí todo fazia mundo... a festa, né? Chama... Porque eu trazia e a gente dividia para todo mundo. Porque era uma vizinhança muito boa que eu tinha, sabe? Então, aqui, assim, assim de frente. Então a gente repartia um pouco para cada, né? E todo mundo comia. E, assim... e isso acabou, você sabe, né? Não, isso não, tem não tem mais. Que... Às vezes até dividir. dentro da própria família não tem a gente esse carinho, né? A gente é. dividia, era muito bom, muito bom. A Madalena, se ela ganhar, por exemplo, você deu metade de uma melancia para ela, ela gosta muito de melancia, mas ela não esquece dos filhos. A dona Zefa. Nós temos uma vizinha, a gente não consegue a dona Zefa. sempre dividir. A, a dona Zefa, se ela ganha é. uma coisa lá... Ela... Às eu vezes vi eu viajo lá vi para a região... Divide da região da batatinha inglesa dizer, lá. É, doce ou salsicha, a, mas ela divide? é, a gente pega, às vezes, compra lá um saco de de, abo, de batatinha ou compra ou ganha. O é, o abobrinha, a gente tem o um carinho de dividir com os vizinhos. E é gostoso porque quando você menos espera, o vizinho tá é chegando. Ou com um pedaço de um queijo, ou com é, um leite bolo. ou com bolo. Então é, é assim que, é. que que nós deveríamos continuar sendo, mas infelizmente ficou o andar da carruagem aí. Na cidade já se e, perdeu isso. Não, aqui a gente é, porque eu faço o pão, bolo, essas coisas, eu mando lá pra ela. Porque daí chegou lá, é, eu mando um tanto que ela já divide lá e divide aqui, entendeu? Então daqui uhum. eu passo pra lá e ela já passa pra lá e já passa pra cá, sabe? Uhum. A gente faz isso, eu divido as coisas. É, mas é, é, é gostoso, faz, né? É, é tão bom, né? E ela também. A, é gente, é a, se se, a gente se sente útil, não, né? É a, mesma coisa. a gente se sente útil, É. É não é aquela coisa forçada que você faz só pra não. dizer, ai, eu vou fazer porque se vê eu comendo. Não, não você faz por amor mesmo. Você tira lá o cacho de banana, aí ela mesma já separa, já fala, já pega a bacia, já coloca dentro, já dá a bacia, toma, leva. Ela falou pra mim hoje, ai seu Cícero, Cícero Ela falou pra mim assim, o senhor chegou possível. hoje tarde, mas a dona Madalena, que ontem nós estávamos comendo banana aqui até sair para as tampas da panela. Né? Ai, olha lá. Ah, mas Cícero, vira lá. Semana passada, olha, não, Cícero, retrasada. Cícero Acho que animou. é a semana retrasada. Aí, peguei o contra sol, Madalena. contra sol, que pena. Que foram, Levanta! Não, bem, tá bom. Dois dias que eles foram, trouxeram o um saco de milho. Olha, A Sandra fez cural, fez, fez bolo, fez pamonha. Essa <risos> que ela fez. Ela fez. Que gostoso, né? É, e eu fiz cural e bolo de milho. Porque daí a gente já faz, né? Chega na época, tem o um milho, vamos fazer milho. Olha, tem uma roça. Nós... Mas, Dayana, quando ela foi em casa, então, <risos> nos visitar, você faz aquela marmita. É, eu de, de, é, você, depois ter... você liga para ela e fala, ó, oh, vem aqui em casa para nós conversar um pouco. <risos> aí na hora do almoço você dá uma marmita para ela. Ah, vou comer. Você vai colocar o tomate <risos> em cima do, <risos> do ovo. <risos> ah, mas tem um segredo aí, viu? É. Feijão por baixo. É, igual eu não, não, não. Arroz por baixo. Feijão. Feijão, feijão, feijão, feijão em cima do é. arroz. É. O eu ovo. O, o ovo em cima do feijão. É. E aquela salatinha de tomate é. no que capricho com bem, bem molho por cima. Por cima do outro. Aí você fecha, deixa fechadinha e liga pra ela. Tá, bom, oh. tá de, de, de, Você é ao contrário de mim. Eu adoro! Eu, eu, eu sou... Quando eu, eu tava namorando ah. com ele, minha mãe. um dia eu cheguei da roça... Come! Vocês que não querem comer não, gente? Tomei, eu acho que ela tá fazendo lá? Não comer não tem... Não, que tem ah, que? Eu não, foi a Alicia que fez, né? Porque então, eu nem entro na cozinha hoje. Aí mas, eu mas cheguei tá aí. da roça, tomei banho, né? Aí pra escola. Morava dentro da escola, né? Mas antes de, de jantar, geralmente não dava tempo de jantar, mas aquele dia, acho que não sei se eu tinha aula na segunda aula, não lembro. Aí eu, eu falei pra minha mãe, eu vou dar uma corrida lá na, na sogra, né, pra ver se tem alguma coisa diferente. Porque em casa era arroz, feijão e tomate. Olha, vamos ver se tem uma carninha lá, né? Aí desse, porque dentro da escola tinha um portão, né, que saía, né? Na... Uhum. Não sei se... Sabe ali atrás, ele tem um portãozinho. É, Sai é. por aquele portãozinho, corri lá na casa dele. Cheguei lá. Chegou e lá, assim, lá em casa. Vai vendo. <risos> ela ia por a janta. Ah, ah, e eu não. cheguei, ela nem viu. Ela falou assim, põe sua comida, sim, sim. Ela, ele falou, põe mãe. Aí ela veio trazer com um, um pratão de comida assim, com arroz, arroz. Por baixo, feijão por cima e tomate, cortado de comprida ainda. Eu olhei e falei assim, oh, meu Deus, misericórdia, o que, que é isso? Corri de casa para não comer arroz, feijão e ovo e, e tomate. Aqui que tem chega tomate aqui, é mesma coisa Ainda de comprido, que eu não gosto porque eu gosto dele de rodela. E o não. feijão por cima, por cima do arroz. Ai, ah, eu acho que eu, eu devia ter mas ficado mas em você casa. Não é <risos> ah, a gente mas, não é, mas a, não é, a, a gente, a gente é Hoje eu tô com 40 e poucos anos, mas a gente passa a infância da gente, quem teve, né? Porque é. a infância deles eu tive hoje a infância. não é a infância da gente. Não, gente não é eles, vivem, eles vivem num palácio falei hoje. Falei pra ela, falei pra ela, Lícia. Nós jogávamos burquinha. Jogava. Carrinho de rolemã. Puxa, me os dedos. E oh, o dedo? Carrinho de rolemã na rua da minha casa, tinha uma. Enxur... Quando tinha enxurrada. Ai, Aí você Deus passava Deus. dentro daquela enxurrada no carrinho de rolemã, ficava e fazia assim. Tchá. Não é? Tu perdia um chinelo que tinha enxurrada. Oh, uma vez eu vou contar pra vocês, a minha irmã deixou o chinelo sair do pé na enxurrada. E bem pra baixo da minha casa tinha um. Bueiro. Bueiro. Menina, me sai essa menina atrás desse chinelo, muito gorda que ela era, caiu dentro da enxurrada, sai nós correndo atrás dela, na enxurrada com medo de cair dentro do bueiro. Quantos que nós, nós deixamos a coitada e o chinelo tudo dentro do, do, do bueiro. bueiro? E nós desce aquela descida, todo mundo, socorro, pega ela, pega ela, pega ela, e nós correndo atrás dela, porque era gostoso era você gostoso. brincar naquilo, né? Ah, não viu? Não, duas, não importava a surra nunca depois, nada, né? Não, né? não, pega, eu nunca duas, não, não importava a surra tem depois, nada. né? Mas a surra nós, ó, corria. Assim. Claro que ninguém faz isso hoje, né? E eu falava, tinha aquele jogo de saquinho que a gente enchia... De arroz. Depois arroz. Depois né? eu costurava, é. eu via Brinca, as meninas brincar muito. muito Brinquei, isso. falei pra ela. Bem, como é que chama esse jogo aí? Eu também eu não sei, eu falo que a gente era saquinho de... É, eu sei que você saquinho. jogava pra cima e fazia não sei o que lá, umas firulinhas, botava do lado e jogava outra vez. Que é, você pegava um, você fazia assim, jogava, você jogava um pra cima e pegava ele. Eu pegava dois. Aí depois você jogava é. ele e pegava três, dois. É. E depois você jogava os dois e pegava... Você jogava os três, até você pegar os cinco. É. Eu sei que era mais ou menos assim. Eu sei que você Aqui tinha que juntar para mais. Eu jogava assim, A hora que você jogava, jogava assim, ó. E passava por baixo. É, aí tem aquele passa por baixo. Tinha as etapas, né? É, era betes. Essa eu, eu gostava, hein? Ô gente, oh, de deixa, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Bets, eu não sei por que tá, o nome disso sei. é Bets. Mas, é mas é jogo de é. taco. É, jogo Aí de nós jogo. pegávamos aquele. A lata, óleo de a lata de óleo. A nas... assim Onde faz... você morava, né? É, aqui a gente mandioca. pegava a forquilha do pé de, de, de mandioca, hum. cortava a forquilha, assim, que a, no, a pé de mandioca não dá três assim? Uh -huh. Pra cima. Hum. mas cortava. E, e escorava um no outro, assim, ó. Eu não sei Mas como é que conseguia fazer aquilo. No Sim, cada, era, com certeza, um no nome inglês. Com certeza, um nome inglês. Cada latida que você dava no pau no outro era um ponto. Era um ponto. Aí era. você tinha que bater a bola. Ponto, não, e quando a bolinha estourava? Você tinha que jogar a bola, o jogo, de... acabava tudo. Nós Aí ia pra casa de murchinho. Aí você ficava com desespero, corria pra lá e pra cá e olhava essa pessoa. Vai, vai de novo, vai de novo, corre, vai, vá. Mais um, mais um! Mas era Mas você gostoso, né? No buraco. Se a pessoa é. batesse ali, pronto, você já perdia Viu? Era, era 24 pontos, não era? 24 pontos. Cada vez que você ia lá e voltava, cruzava, Exato. batia é. uma. E se não batesse, não dava ponto. Não, tinha que bater. Se tinha que bater, se não batesse, batida. não dava ponto. Da, da e tinha até brincando até né? os tempos desse atrás, lá na rua da minha casa, lá da minha mãe, lá. Uhum. Nós tudo vai barbado brincando de Beto no meio da rua. É queimada. queimada Aí hoje se eles brincam disso... Eles não, não eles sabem não, que, que porque é. Hoje a Sai gente de brincava para a gente brincar e ser feliz. Porque era uma brincadeira. Né? E era tão gostoso, né? Hoje eles não brincam porque eles é, não, não entendem que aquilo é uma brincadeira. Eles querem só ganhar. A cobiça de ganhar. Aí eles não brincam. Eu vejo aqui as crianças brincando. E tipo assim, ah, não quero mais brincar porque eu só tô perdendo, eu tô perdendo. Mas é uma brincadeira, é a diversão que contava. A gente, a gente levava uma bolada aqui, aqui no lugar, mas a gente tava lá rindo e ia de novo. A gente tava rindo e ia lá de novo, não ia? Sim, sem dúvida. Ia, mas era gostoso, aquela que você queimava assim, mas você já ia. Não, e tinha, toque, uns, assim. tinha uns que tinha o braço mais forte, dava cada que cada... cada... queimava, queimava mesmo. E você, ria. Viu, tinha uma brincadeira também que era, uns falava pique-esconde, outros falavam esconde-esconde Que a gente... A cachuleta, a cachuleta era... Ela caliente, congela, assim, né? A cachuleta. Não Cachuleta, e você lembra? Eu lembro da cachuleta Gela esconde e, e aquele um que a turma falava guiringaia Que a pessoa colocava a mão assim hum. E todo mundo botava o dedo embaixo, você lembra? Vai botava o dedo... Assim. Isso aí tinha que tirar Aí bobeira. Tinha que tirar rapidinho Ele tava tudo... preso É, tava preso já é. Aí todo mundo corria se escondia de noite, se escorria, se escondia, oh. aí depois vinha lá, vinha lá, e quem chegava no posse, batia a mão no posse, Falei pra você. Oh, gente, eu vou, eu vou chegar ali que tem uma mulher, viu? Jogo de... Tem uma senhora lá, ó, lá não, embaixo. Já falou, a Já, sogra, é a sogra dela. É, é, a sogra dela, mas não, não apareceu. Ela tá, ela tá me chamando dela, lá, porque ela fez uma comida pra nós e tá chamando eu pra comer. E eu vou ter que cortar nossa <risos> conversa aqui pra não perder a amizade lá embaixo, pra não tomar uma taca dela, né? B, ó, é. porque senão ela vai falar assim, como é que ela fala? Ah, não vem logo! Ah, mas ela fala muito engraçado, né? É. Ei, que esqueceu de vir comer. <risos> dá, um tchau, dá um tchauzinho pro é? um pessoal aqui, ó. Estamos Salve. gratos grato é por ela, por esse carinho dela. É. Uma conversa é. gostosa, né? E eu vou ter que dar uma cortada aqui pra ir lá comer.